galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. Eu sou a Ieda Favo e hoje eu vou fazer com vocês o quê? A minha reação diante do creme que eu tanto ouvi falar a respeito, que é o creme que contém um iluminador natural da MAC. Palmas! <risos> a respeito, ele chegou agora há pouco bom, aqui está ele, gente, ai meu Deus ele é maravilhoso pelo menos pelo que eu vi, busquei, vi os comentários das pessoas, inclusive de modelos internacionais que falaram muito bem desse creme, ai meu Deus olha é isso. vamos provar juntos? vambora só pra que vocês saibam, eu já aviso aquele processo inicial de cuidado com a minha pele, né, que é o tratamento matinal de skincare, que é muito importante pra preparar a nossa pele antes de qualquer produto, antes de qualquer maquiagem, ok? E também eu já passei o protetor solar, que é extremamente importante. Principalmente durante o dia. Então a minha pele está limpa, não contém maquiagem alguma e nem produto alguma, a não ser o protetor solar livre de óleo porque a minha pele é oleosa. Mas vamos lá. Ai meu Deus. Tô animada. Não sei se isso é o suficiente, ou se vou precisar de mais, mas vamos ver Claramente vou precisar de mais. Tive bastante agora. Hein? Esse creme promete, além de uma hidratação da sua pele, ele promete uma pele mais iluminada naturalmente. Ou seja, a gente elimina aí o iluminador da nossa maquiagem de cada dia. E aí? O que vocês acharam? Dá pra ver alguma coisa no vídeo? Bom, deixa eu checar aqui no espelho. Bom, acabei de olhar no espelho e eu, sinceramente, esperava que fosse um pouquinho mais brilhoso. Eu esperava um pouquinho mais de brilho, porque, entre aspas, é meio que um iluminador natural. Eu não percebi uma iluminosidade muito alta pra dizer que dá pra substituir pelo iluminador. Eu, como particularmente, eu não uso muito, eu não sou muito adepta ao iluminador. Eu usaria isso daqui tranquilamente, mas se você gosta de iluminador de forma alguma dá para substituir o iluminador por isso daqui. O bom é que também eu percebi que as minhas manchinhas, elas estão um pouquinho mais escondidas. Eu olhei no espelho e dei uma disfarçada nas manchinhas de espinhas, né, da minha pele. E isso é bom, né? Eu também vi relatos de pessoas Disseram que é melhor utilizar esse creme sem a base, porque a base vai cortar um pouquinho desse brilho dele. Então, para você ter esse ar assim, mais clean, mais natural e mais brilhoso, mais iluminado naturalmente, você tem que usar ele sem a base e sem pó, principalmente o pó, porque o pó corta totalmente, né? Então, vamos provar. Para a gente tentar ver esse efeito do creme, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar o pó somente em um dos lados a gente ver se altera muito realmente. Só o pó. Então, esse lado nós temos pó. E o outro lado nós estamos sem pó. Só com creme. Vamos passar um rinho? Bom, pela minha percepção, tirou sim um pouco mais oleosidade. E minha pele já é oleosa, né? Então eu acho que encaixou bem com o meu tipo de pele. Eu gostei. Aqui ficou um pouquinho mais oleoso, ficou como se estivesse suando. né Eu esperei alguns minutinhos, falei, vamos ver como é que vai ficar. E o lado de cá não. O lado de cá tá mais seco, porém, não tirou o brilho. Dá pra perceber que ele está ali. E como essa era uma dúvida minha, eu quis fazer isso exatamente com vocês pra eu poder compartilhar essa experiência, porque quem sabe não é a sua dúvida. E quem sabe eu também não gerei uma curiosidadezinha pra você aí pra provar também, pra ver como é que ele fica no seu tipo de pele.